Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a aula de formação de acordes com três sons e vamos continuar no acorde de Dó maior, que é o Dó, Mi e Sol, as três notinhas. Vamos trabalhar com três sons. Eu tinha falado sobre as três primeiras cordas aqui, né, do violão, agora eu vou falar sobre as cordas de cima, usar aquele mesmo raciocínio nas cordas de cima. Nós temos a seguinte forma de formar um acorde, 1, 3, 5, 3, 5, 1 e 5, 1, 3. Se a gente pegar o Dó aqui ó, terceira casa, quinta corda, nós temos um dó, na segunda casa, quarta corda, nós temos um mi, e na terceira corda solta nós temos um sol. Nós temos a primeira formação, um, três, cinco. Se a gente vier um pouquinho mais para baixo aqui, ó na sétima casa, quinta corda nós temos um mi. Na quarta corda, quinta casa nós temos um sol. E na terceira corda, quinta casa nós temos um dó. Então nós temos a formação aqui, ó, 3 5 1, 1 3 5 3 5 1. Tá vendo? E aí se descer mais um pouquinho, temos aqui, ó, o sol. Dó e o um Mi também aqui na 5, 7, 9 na décima casa, ó. décima casa, quinta corda, Sol logo embaixo dele, Dó e Mi aqui embaixo temos a formação 5, 1, 3 aqui segue da forma que a gente fica mais fácil de entender: 1, 3, 5, 3, 5, 1, 5. E é legal você fazer essa formação em qualquer das cordas. Aqui, qualquer uma das cordas, escolhe três cordas e tenta formar um acorde. Isso vai te ajudar muito a entender o braço do instrumento. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta aí e ativa o sininho para você receber mais as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até a próxima!